para vocês no canal dessa vez eu estou aqui com o Pedro salve galera bem galera dessa vez nós vamos fazer um vídeo aqui de e Charlie, Charlie aqui no canal pra vocês eu e o Pedro não tem mais ninguém aqui na minha casa quer ver vou dar uma volta aqui para vocês verem ninguém ninguém ninguém ninguém e escutando o não é três horas da manhã. Como vocês. Não, não são três horas da manhã, galera. Aí você tá vendo? São quatro e pouco. Vamos começar aqui agora com um vídeo, né? De Charlie, Charlie. Ah, e galera? Vamos lá. Aqui, aqui saiu um, um pouco. Um pouco. Pequeno. Olha só. Mas... Não está discado no papel, não, ó. Com a velha e tudo, ainda vamos lá, vamos falar junto, viu? Hum. Charlie, Charlie, você está aí? Mexeu? Não. Vamos lá de novo, Charlie Charlie, Charlie, Charlie, você está aqui? Charlie, Charlie, você está aqui? Charlie, Charlie, você está aí? Nada, eu acho estranho porque quando eu faço isso aqui, lá na minha escola Funciona Mas quando o outro dia, quando eu fui gravar Não girou nem a pau Loucura <risos> Charlie, Charlie, você está aqui? Charlie, Charlie, você está aqui? Está aqui Então não, galera O que foi? Isso? Loucura vocês ouviram algum barulho? Não tem ninguém na casa, ó. ninguém. O que é que foi isso? Olha lá, você mexeu? Não, fala a verdade, não achei. Jura? Juro, ué. Caiu não. Charlie, Charlie, você está aqui? Charlie, Charlie, você está aqui? Qual? Eu acho que você mexeu aí. Não foi. Você mexeu mesmo aí. Ué, caiu. Galera. Caiu sozinho. Galera. Mano. Mano, céu. Eu estava distraído aqui com ele gravando eu e também. caiu. Isso Vou até tirar meus bates São Cosmos aqui, galera Vai tirar mal aqui Espera aí, a vela tá estranha Olha só Não Vamos acabar com esse vídeo por aqui deu like, viu? Fala que tem que rasgar A folha Depois vamos botar fogo ali e galera? Eu não vou botar fogo aqui agora Mas, mano, vocês viram? Mexeu sozinho Pronto, agora estamos aqui fora, vamos botar fogo nisso logo. Bota fogo aí. Só tem... o melhor brigar com você. Só tem dois... Espera aí, espera, espera, espera aí. O que é? O que é melhor para queimar? Pronto, agora deixa aqui. Mas Tu viu? Aquela coisa... Assim, caiu é? sozinha, nem veio. Primeiro, primeiro caiu nem não. Depois, quando foi... Pegou, Mano. caiu... Não, sim. Pronto, acho que aí vai queimar, vamos voltar lá pra dentro Acho que não, velho Vai, pode deixar do meu jeito aí Mano, tinha queimado, tinha é, caído lá sozinho, vocês viram? Ó, eu juro que eu aqui, ó, eu juro que eu não mexi, velho Mano Aquilo lá caiu sozinho Vou até fechar esse caderno aqui, né? É, fecha <risos> aí que aconteceu alguma coisa? Então, galera vou tirar, né? Deixa eu saber aqui. Mano, vou acabar o vídeo por aqui Então valeu Fui. Galera, a meta do like desse vídeo vai ser de 15 likes Vou deixar aí pra vocês, ó Bater essa meta eu trago outro vídeo hum vocês têm que passar e vocês passem lá no meu, no meu canal se chama Rei hey Black. Eu vou deixar o canal dele lá na descrição. Aí no próximo vídeo que eu fazer eu vou fazer a família lá. Vai ficar lá na descrição do vídeo. Valeu, falou e fui! Fui!